Fala galerinha que gosta de sexo. Beleza? Espero que sim. Neste vídeo eu trago alguns passos muito simples e eficazes para você tomar controle da ejaculação precoce. São muito eficazes, mas não são definitivos. Queria dizer para vocês que deixei uma surpresa no link da descrição deste vídeo. Que vai parar sua ejaculação precoce para sempre. O único que usei e recomendo para acabar de uma vez por todas com a ejaculação precoce. Porém se você já faz o uso deste guia, esse vídeo com essas técnicas simples não são para você. São apenas para quem ainda goza muito rápido. Deixa like e se inscreva para ficar por dentro de tudo aqui. Vamos às técnicas. Como controlar a ejaculação precoce. A ejaculação precoce ocorre quando um homem atinge o orgasmo durante a relação sexual mais cedo do que o parceiro ou ele próprio gostaria. Os critérios para diagnosticar esse distúrbio são vazamento de fluido seminal quase sempre dentro de um minuto após a penetração ou incapacidade de retardar a ejaculação. Em média, na maioria dos homens, o tempo para atingir o orgasmo é de cerca de 5 minutos. A ejaculação precoce afeta muitos homens e pode levar à frustração e ao constrangimento. Alguns até tentam escapar da possibilidade de estabelecer intimidade sexual por medo de oferecer desempenho insatisfatório. No entanto, é possível tratar esse distúrbio com psicoterapia, ou uso de técnicas sexuais que atrasam a ejaculação e a medicação. Método 1 de 2. Use técnicas comportamentais. Experimente o método esquece, pausa e compactação. Se você concorda com seu parceiro, tente o método espremer para aprender a retardar a ejaculação. Estimula o pênis e introduzi-lo no parceiro. Tenha cuidado quando estiver prestes a ejacular. Peça ao parceiro para pressionar o pênis onde a glândula está unida à haste. Deve segurá-lo por alguns segundos até que a necessidade de ejacular diminua. Após 30 segundos, inicie novamente a partir das preliminares e repita a operação, se necessário. Isso ajudará a assumir o controle, permitindo que você penetre sem ejacular imediatamente. Uma variação do método é a técnica parar e continuar. É semelhante ao anterior, exceto que o parceiro não deve exercer pressão sobre o pênis. Mude de posição quando fizer sexo. Se você geralmente está acima do parceiro, considere a possibilidade de se inverter ou de assumir uma posição que permita que seu parceiro se afaste de você se estiver prestes a ejacular. Mais tarde, depois que a necessidade de ejacular tiver passado, retome o sexo. Método 2 de 2. Procure atendimento médico. Consulte o seu médico se as técnicas de autoajuda não tiverem os efeitos desejados. Às vezes, a ejaculação precoce indica que há outro problema para curar na base. As várias possibilidades incluem diabetes, hipertensão, consumo de álcool ou drogas, esclerose múltipla, problemas de próstata, depressão, desequilíbrios hormonais, problemas relacionados aos neurotransmissores. Estes são produtos químicos que enviam sinais para o cérebro, reflexos anormais no mecanismo ejaculatório. Problemas de tireoide, uma infecção na próstata ou na uretra, danos causados por cirurgia ou trauma. Eles não são comuns, doenças hereditárias. Consulte o seu médico para descobrir outros medicamentos que atrasam o orgasmo. Em alguns países, como os Estados Unidos, os órgãos que lidam com a regulamentação de alimentos e produtos farmacêuticos, neste caso, a Food and Drug Administration, não permitiram seu uso no tratamento da ejaculação precoce, mesmo que se saiba que atrasam o orgasmo. No entanto, seu médico pode aconselhá-lo a tomá-los conforme necessário ou diariamente. 16 alguns antidepressivos. Entre as várias opções, existem certos riscos, como sertralina, zoloft, paroxetina, fluoxetina, prozac ou cromipramina, anafranil. Os efeitos colaterais podem incluir náusea, boca seca, tontura e diminuição do interesse pelo sexo. Tramadol. Este medicamento é usado para combater a dor. Um dos efeitos colaterais é que pode retardar a ejaculação. Outros efeitos colaterais incluem náusea, dor de cabeça e tontura. Inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Estes são medicamentos frequentemente usados para tratar a disfunção erétil. Eles incluem Sildenafil, Viagra, Revatil, Tadalafil, Cialis, Adcirca e Vardenafil, Levitra. Os efeitos colaterais incluem dores de cabeça, afrontamentos, distúrbios visuais e congestão nasal. E aí, gostou do vídeo meu topi? Quer saber qual o método fácil e 100% natural, que não possui efeitos colaterais e foi o único método definitivo que me ajudou, do qual eu super recomendo a vocês. Esse guia faz você acabar de vez com a ejaculação precoce em 4 semanas. Isso mesmo. 4 semanas. Não perca tempo e surpreenda sua parceira. Link na descrição do vídeo.